É, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, me chamo Júnior Moreira No vídeo de hoje eu quero mostrar pra você um pouquinho dos resultados desse novo membro aqui da Golden tá? Que entrou ontem com 100 reais de banca e fez a sua banca se transformar em uma banca de mais de mil reais Como você pode ver, ele olha só para você, mais de mil reais de banca em basicamente um dia apenas Mas se liga eu vou te explicar tudo, calma lá, já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal Se você quiser receber mais informações sobre esse tipo de conteúdo, se você já gostou do assunto do vídeo Então vamos embora com tudo Música primeiramente né antes de te explicar como que o Vinícius no caso que é esse nosso aluno aqui que fez 100 reais virar mil reais de banca ontem tá o que que ele fez em que mercado que ele atuou para você entender bom o aqui com meu, o com meu computador tá ali o gatinho também olha só minha de papai tem um outro ali bagunceiro também que é novo agora olha só então é o seguinte ó como que foi que o Vinícius fez tá aqui eu tô na minha conta da Best 365 você pode ver ele tá ali com o meu saldo tudo certinho e basicamente é dentro do mercado de futebol virtual, tá? Tô refletindo a minha imagem ali na, no, na tela, mas não repara não, tá? Ó, deixa eu ver se dá o brilho aqui, aí ó, pronto, ficou melhor. Dentro do mercado de futebol virtual, tá? Para quem não sabe como que funciona o mercado de futebol virtual, como diz o próprio nome, é um futebol virtual, tá? Então são jogos, é, vamos dizer assim, meio que programados, computadorizados, tá? Que acontecem de três em três minutos. É um mercado que hoje está em alta dentro do mercado de apostas, porque por vários motivos, primeiramente falando, tá? Primeiro porque é um mercado em que é muito dinâmico, é muito rápido. Então, como você pode ver aqui embaixo, olha só, os jogos dentro do mercado de futebol virtual acontecem de 3 em 3 minutos. Então você pode ver aqui, ó. É, Esses 32, 35, 38 são os minutos em que acontecem os jogos. Então são de 3 em 3 minutos. Na hora que começar um jogo aqui, eu vou te dar, vou te mostrar aqui mais ou menos como que funciona por base, aqui só para você ter uma noção, daqui 30 segundos vai começar um jogo. E aqui você pode apostar em várias coisas, tá? Por exemplo, aqui ó, vai ser uma partida entre Alemanha e Portugal. Então você pode apostar na vitória de, de Alemanha ou de Portugal, ou é, placar duplo, resultado correto, quem vai fazer mais gols, quantos gols terá na partida e por aí vai, ok? E o que acontece, né? Tem, tem diversas maneiras de você apostar aqui ó a partida vai começar agora Eu vou te mostrar só alguns instantes só para você ver mais ou menos como que funciona para você ter uma noção ó se liga o ponto começou aqui para você ver olha só é como se fosse tipo ó um a 0 ali para Alemanha tá vendo é como se fosse mais ou menos os melhores momentos de uma partida vamos dizer assim ok que mostra ó. É como se fossem melhores momentos de um jogo né tecnicamente falando e é bem dinâmico né são coisas de três minutinhos olha lá gol um a um neste momento ou seja, é, você pode ver que já saiu mais de um gol na partida. E aqui eu vou te mostrar uma das estratégias que são usadas. Olha, 2x1, um, ou seja, 3 gols na partida, ok? Uma das estratégias mais utilizadas né que nós utilizamos hoje lá dentro do grupo Free ou também no VIP... Da Golden Rule. inclusive nós temos um grupo que é de graça, onde a gente manda algumas apostas, algumas entradas de futebol virtual durante a semana, totalmente de graça. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você, se você quiser entrar lá. Entra lá, tem mais de 5 mil, mais de 6 mil pessoas, se eu não me engano, já dentro do grupo Free, tá? Então, enfim, e aí o que, que acontece? Ó, aqui dentro desses jogos, uma das, das apostas que mais saem aqui, né? uma um das estratégias que mais saem, são estratégias de over. Gols tá que são no caso aqui, over 1,5. Que que é 1,5? Sair mais de um gol na partida, como você pode ver no jogo ali, terminou se não me engano 2 a 1, né? 2 a 1 para a Alemanha. Então, over 1,5 sai muito, tá? Só que a questão aqui, o grande é a questão aqui é que o Lucas, que é o nosso analista, ele tá com uma, ele descobriu um padrão para over 2,5. E as odds, olha só para você ver isso aqui, olha, as odds de over 2,5 é muito alta, são 2,40, então é, é muito alta. Eu vou te mostrar aqui por dentro para você ter uma noção aqui, olha, deixa eu abrir aqui o grupo para você ver. Para você ter uma noção, primeiramente, dos resultados do grupo VIP, só para você ter uma noção, deixa eu descer aqui a tela aqui para você ver. Olha só para você ver, isso hoje, olha, são 9,29, é, agora são 9,34 da manhã, como você pode ver aqui, 9,34 agora. Às 9h29 foi enviada essa mensagem lá no grupo. Olha só, já está 6x0. É o resultado do grupo. Ó. E aqui você pode ver, olha, as entradas dando muito green. E se pegar por aqui, olha, dá para ver os resultados também. Espera aí, cadê? Aqui, ó. Se liga nisso daqui para você ter uma noção dos resultados do mês, tá? Cara, é realmente, tipo assim, é fora do normal. Olha, esse aqui é o resultado do mês de novembro até então, ok? Até o dia 6. Hoje é dia 10, tá? Até o dia 6 já estava 77% a 5 77 a 5 é muito foda e tem 6.500 pessoas dentro do free tá então se você não tá lá pode entrar lá o link tá na descrição do vídeo aqui beleza então assim é uma taxa de acerto absurda e o mais legal de tudo é isso que a estratégia tá sendo focada em odds altas tá em odds altas então a taxa de lucro é muito maior então se você coloca 100 reais essa parada aqui tu ganha 140 se tu coloca 50 né? Tu ganha tipo 80 90 contas então assim é um resultado muito forte tá resultado muito forte então o que, que acontece é uma estratégia que funciona muito e futebol virtual tem tá em alta e aí entra o Vinícius olha que para você ver o Vinícius ele entrou no grupo vip ontem tá ele entrou com uma banca de 100 reais e olha as entradas que olha 210 reais de volta logo em seguida mais 300 de volta logo em seguida agora 562, 210 Ok, então assim ele transformou 100 reais de banca. Não tá dando para enxergar porque não tá focando. Deixa eu clicar aqui para isso. dar para ver. lá, ele transformou 100 reais de banca em 1.221 de banca em apenas um dia. E olha só para você ver a sequência de, de, de greens que ele teve aqui. Você pode ver, olha, isso aqui é enviado por ele. Tá, ele tá tipo alucinado com os resultados. Porque o Lucas basicamente assim, tipo, não erra. Você pode ver que a sequência aqui olha, é green. Ó, você pode ver que a sequência o tempo todo é green tá vendo é a sequência de acertos do Lucas é realmente muito alta e é incrível para mim tá para mim é surreal ver pessoas começando do zero às vezes querendo ganhar 30 50 conto por dia ali e fazendo esse resultado realmente acontecer pegando somente as entradas do grupo tá enfim como que eu falei para vocês tem nós temos o grupo free temos o grupo VIP se você quiser entra no free no link que tá aqui na descrição, tem mais de 6 mil pessoas lá. Lá a gente enviou algumas entradas de graça durante a semana. E temos o VIP também. Se você quiser saber mais sobre o VIP, vou deixar o link aqui na descrição. Mas se você quiser também, você pode me chamar diretamente lá no meu WhatsApp. Que eu mesmo vou te responder, vou tirar suas dúvidas, vou te explicar como é que funciona. Beleza? Mas isso é pra você ver realmente como que os resultados dentro deste negócio acontecem, acontecem muito forte. Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo e valeu! Olha aí, mano, coloquei 100 reais hoje de manhã. sem conto, tô, tô com mil, hein? esse negócio é muito bom.